Afinal de contas, excesso ou falta de ácido? Eu vou revelar para você então esse segredo que ainda é um mistério para muitas pessoas. Então se você tiver qualquer dúvida, você pode aproveitar e para tá escrevendo nos comentários. Se o pessoal tiver, você que está assistindo aí está tá me ouvindo bem? Quem estiver assistindo, aí, por favor, escreve um comentário aqui abaixo para que eu saiba se o sumo está bom né? para que eu possa continuar nossa essa apresentação rápida então, o que eu vou estar falando aqui? É, hipocloridria e acloridria né? então, hipocloridria é uma situação de baixa produção de ácido no estômago e a acloridria é quando o estômago não produz nenhum ácido né? afinal de contas, será que essas duas coisas... É, tem alguma coisa a ver com aquele refluxo que você anda sentindo? É, será que refluxo é excesso ou é falta de ácido? Então, sobre isso que eu vou estar falando aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, então acompanha aqui comigo, que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. É, e no finalzinho eu vou estar revelando também como que você pode resolver o seu problema, né? como é que você pode descobrir. Se o seu caso é excesso ou falta de ácido, então existe um teste que você pode fazer. E uma vez que você saiba o resultado, o que, é, o que fazer para acabar com o seu problema. Então, estou é, vendo que já tem algumas pessoas assistindo aí. Elisabeth Gonçalves, boa noite. Elisabeth, oi, tudo bem? Está me ouvindo bem? Então, vamos lá. É, afinal de contas eu acho que o mais importante aqui é a gente começar falando sobre a importância do ácido do estômago na digestão dos alimentos que você consome é, afinal de contas é, o nosso corpo ele trabalha como se fosse uma fábrica né? cada órgão tem uma função na digestão é, daquele alimento que você é, comeu então o que acontece, a boca funciona como se fosse um triturador né? então ela reduz o o alimento em pedaços menores, então deixa o alimento pronto para ser engolido, depois disso a comida vai para o estômago, o estômago ele funciona como se fosse é, um liquidificador ou um processador de alimentos, porque aquele alimento que você já triturou, que ele chegou em pedaços, no seu estômago ele vai acabar virando um líquido, né? na verdade é uma sopa ácida. E essa sopa ácida é chamada de quimo. Né? É, você consegue dissolver os alimentos graças à ação do suco gástrico. Então, é, quer dizer, o, o, o ácido do estômago ele tem um papel muito importante na sua digestão, que é, é dissolver os alimentos, né? transformar todos aqueles alimentos que você comeu numa sopa ácida, que vai permitir aí que o seu organismo absorva os nutrientes que você precisa do seu alimento. O que vai acontecer? Depois que o seu estômago produziu essa sopa ácida né, aquele alimento vai sair do estômago e vai continuar indo para o seu intestino né, mais especificamente para o duodeno chegando no, no duodeno né, assim que ele percebe a, a, aquele conteúdo ácido né, que o quimo chegou o duodeno se prepara então para liberar é, mais enzimas digestivas né, outras enzimas, então ele vai liberar as enzimas pancreáticas, bicarbonato de sódio, continuando aqui. Então, você, você fez a, o seu estômago fez a digestão, preparou o quimo, né, que é uma sopa ácida, aquilo vai para o duodeno e a, aquela acidez que desperta aí no, no, no duodeno a liberação da, do bicarbonato de sódio, das enzimas pancreáticas e da bile. Então, a, a digestão é uma feita em cadeia. <cười> Quando o seu estômago não está produzindo ácido suficiente, né, se, o, se o alimento, a hora que ele chega no duodeno, ele, ele não está aquela sopa ácida, o que acontece? O duodeno também não vai liberar as enzimas pancreáticas e a bile. Então a sua digestão vai ser comprometida, né? você não vai produzir as enzimas digestivas que você precisa para absorver todos os nutrientes. Então isso pode causar uma série de problemas então todos é, esses sucos digestivos eles são necessários para é, quebrar os nutrientes em partes menores que possam ser absorvidas depois é, que chegar no seu intestino então quando uma das etapas está é, com problema você pode ter problemas de absorção de nutrientes então o que, que acontece quando o seu estômago não produz ácido suficiente é a mesma coisa que você imaginar é, um liquidificador sem lâminas, né? ou com as lâminas quebradas. Vai acontecer que é, uma das etapas muito importantes para a digestão, que é essa, essa reação do ácido com os alimentos, ela não vai ocorrer é, direito. E, consequentemente, as outras fases da digestão também não vão acontecer direito. Então, muitas vezes, quando você tem um problema de refluxo ou, ou alguma coisa assim é, infelizmente você é levado a crer é, que o seu problema é devido a um excesso de ácido no seu estômago e isso não é verdade nós vamos ver aqui é, com mais detalhes mais para frente mas isso não é verdade e aí você acaba tomando um medicamento para inibir a produção de ácido no estômago e aí o que acontece? o seu estômago não vai digerir os alimentos corretamente <risos> aquele alimento vai sair mal digerido do seu estômago é, é, vai sair com, com baixa acidez e vai entrar no, no seu duodeno. E o duodeno também não vai liberar as enzimas é, digestivas que ele normalmente libera, porque ele detectou que o, ele não percebeu a necessidade, né? como está faltando acidez. Né? Quando ele sente aquele conteúdo ácido, ele libera as enzimas digestivas. Agora, quando ele não percebe é, a acidez no conteúdo, fica prejudicada aí a liberação das enzimas pancreáticas. Então, o resultado, é, má absorção de nutrientes, né? você acaba ficando com, é, após um longo tempo de uso, aí, com indisposição, cansaço, pode começar a sentir dores articulares, muitas pessoas têm deficiência de vitamina B12, tudo isso aí devido à falta é, de ácido no estômago. É, e, e aí, você está com todos esses problemas, né? É, Para você ter ideia, é, esse também não é o único problema. Né? Além, além da, do problema de digestão e absorção de nutrientes, nós temos que lembrar de uma função muito importante do ácido no estômago. Que é o que? Aquele ácido no estômago funciona como uma barreira contra bactérias. Né? Então, é, existem diversos estudos científicos que demonstram isso. Quando você reduz a produção de ácido no estômago a pessoa fica muito mais é, suscetível né, de desenvolver aí doenças, é, infecções intestinais. Então quando você come um alimento, o um alimento contém bactérias, o suco gástrico do seu estômago vai destruir aquelas bactérias e quando você está com uma baixa produção de ácido, você vai permitir que as bactérias sobrevivam né, e isso... É, pode causar aí infecções intestinais e, e alguns outros problemas. É, é, existe um estudo de 1904, para você ter ideia, né, esse conhecimento não é, não é nenhuma novidade aqui. Então, um, um médico chamado John é, Helvetson, ele criou um termo chamado barreira bactericida gástrica, para se referir aí ao ácido que é produzido no seu estômago. Então, quando falta é, essa barreira bactericida, né, você está mais suscetível aí à presença de infecções. Né? E aonde é que entra a, a bactéria H. pylori, né, que muita gente fala da bactéria H. pylori, que ela é a causa do, de refluxo, de gastrite. O que, que ela tem a ver com a baixa produção de ácido no estômago ou com o seu refluxo? O é, que acontece? Apesar é, do ácido do estômago ele, ele matar uma grande parte dos micro-organismos, apesar de matar uma, uma grande quantidade das bactérias ali que você digere, né, então existem alguns tipos de bactérias que conseguem sobreviver. A bactéria Agapillori é uma bactéria que ela consegue sobreviver aí dentro do seu estômago. A bactéria pylori ela consegue sobreviver a, naquele ambiente ácido do estômago. Só que é, acontece o seguinte fenômeno: quando a sua produção de ácido no estômago está normal, a bactéria H. sobrevive, mas ela não vai se colonizar livremente, né? então não vai se reproduzir, dominar o seu estômago assim de uma forma é, que vá prejudicar você. Né? Pode ser que ela até você tenha bactéria, porque a, uma grande parte da população possui essa bactéria, tá? Então cerca de 80% 90% da população possui a bactéria H. pylori, porém nem, nem todas as pessoas que têm essa bactéria é, desenvolvem gastrite. É, quando a produção de ácido está normal, existe um, é, o estômago acaba fazendo um controle dessa bactéria. Quando a produção de ácido está baixa, essa bactéria ela consegue se reproduzir com maior velocidade então ela acaba, e essa bactéria ela cresce, ela, ela gruda na mucosa do estômago e ela acaba destruindo a mucosa do seu estômago então aí isso vai causando um efeito é, cascata na sua saúde né porque é, você está com uma produção baixa de ácido a bactéria se reproduz mais livremente e se reproduzindo livremente ela acaba prejudicando o seu estômago e aí você passa a produzir menos ácido ainda é, e normalmente quando você vai fazer um tratamento, o médico indica para você um medicamento para inibir a produção de ácido no estômago juntamente com os antibióticos. Isso pode ter algumas consequências. Né? Porque você tomando antibiótico, você mata as bactérias ruins, mas você mata também as bactérias boas do seu estômago. E aí você tomando medicamento para inibir a produção de ácido, você inibe aquela é, barreira bactericida. Lembra que eu comentei? Então você fica muito mais é, suscetível a, a desenvolver é, algumas infecções intestinais durante esse período. Tá? Para você ter ideia, a baixa produção de ácido no estômago ela pode é, ser responsável pelos seguintes sintomas. Então, azia e refluxo normalmente é resultado da baixa produção de ácido no estômago. A pessoa que tem muito arrotos ou inchaço também é devido à baixa produção de ácido no estômago. Indigestão e prisão de ventre. Aquela pessoa que tem mau hálito. Né? Aquele mau hálito que parece que vem do estômago. Quando a pessoa parece que está de estômago vazio, ou ela comeu e a, parece que a comida não, não foi bem digerida, ela, ela fica com mau hálito também. Desenvolvimento de alergias alimentares. Né? A baixa produção de ácido no estômago prejudica a, a digestão de nutrientes e você pode acabar desenvolvendo alergias alimentares em função disso. A asma também já foi relacionada aí a baixa produção de ácido no estômago. A acne rosácea. Pedras na vesícula. Descalcificação nos ossos e osteoporose. Artrite reumatoide e até mesmo anemia. Então, assim, a principal causa da azia do refluxo é a baixa produção de ácido no seu estômago. Tá? É, se você quiser entender isso um pouco melhor, o que acontece? O, o, Existe uma tabela chamada pH, né? Essa tabela serve para medir o nível de acidez. Então ela vai de 0, né? até 14. Né? de 1 até 14. Então, essa tabela de pH ela começa no ácido, né? então 1 é o alimento, é o alimento não, né? 1 é a substância mais ácida e 14 é a substância mais alcalina, também chamada de alcalino básica, né? O, o ácido do seu estômago ele, ele tem um pH de 2 né? então ele está aqui no, no início né? imagina que nesse, nesse intervalo aqui o, o ácido do seu estômago está aqui no início da tabela quando você está com uma produção de ácido baixa né? então a acidez do estômago vai diminuir então o seu pH vai estar em 2, vai estar em 4 né? então ele já ficou menos ácido quando você tem o um refluxo né, com, com um pH de 4, o que, que vai acontecer? Apesar desse pH é, ser menos ácido que o seu estômago, ele vai acabar é, machucando o seu esôfago, porque o esôfago ele, ele, ele não é para suportar acidez. Né? O esôfago ele aguenta um pH de 6. Né? Então como o esôfago que suporta um pH de 6, ele recebe o conteúdo do seu estômago, que é um pH 4. E ele vai sentir aquela queimação, aquela azia e isso aí é, ao longo do tempo pode inclusive desenvolver uma esofagite, então esse é um dos motivos, Por que, que o estômago quando ele produz pouco ácido ele acaba provocando refluxo, primeiro porque o alimento ele fica parado do seu estômago, ele demora mais para ser digerido, o alimento acaba fermentando o seu estômago, essa fermentação gera uma pressão e forma gases que aumenta a pressão do seu estômago né? além do que é, a saída do nosso estômago ela é, é uma válvula né, chamada piloro esse piloro ele, ele depende do pH para ele abrir então quando ele percebe que o pH do seu estômago atingiu aí um, uma acidez que ele identifica aí que a, a digestão já foi feita, ele se abre quando a sua digestão Está muito lenta, porque devido à baixa produção de ácido no estômago, o pilórofo segura mais tempo o alimento no seu estômago, isso aumenta também a pressão e provoca o refluxo. Um então normalmente é associado a baixa produção de ácido no estômago. Existem é, várias pesquisas científicas que comprovam aí essa teoria da baixa produção de ácido no estômago associada aí a, a, como a principal causa do refluxo. É, mas daí você pergunta assim, mas por que então? que criaram os medicamentos para inibir a produção de ácido, né, os PRAZOIS. Isso foi um, um, uma sacada né, da indústria farmacêutica, de verificar que quando ela dá um antiácido para a pessoa, ou né, um medicamento que reduz a acidez, você até pode ter o um refluxo, só que o refluxo vai estar sem acidez nenhuma, então você acaba não sentindo, só que você acaba agravando a causa do problema. E você ainda acaba de quebra, aí, tendo diversos problemas devido à deficiência de, na absorção de nutrientes. Então, é, e quando você para de tomar o medicamento também, você pode ter uma piora nos sintomas, que é o chamado efeito rebote. Então, é um medicamento que ele não resolve a causa do problema, ele acaba causando dependência, então, ele virou uma, uma mina de dinheiro, um dos medicamentos mais vendidos no mundo. São os medicamentos para inibir a, a produção de ácido no estômago. Né? O que, que provoca a, a baixa produção de ácido no estômago? Né? Essa deficiência de, de, de ácido. Então, alguns fatores podem provocar isso. Né? então A idade é um fator. A alimentação, a né? má alimentação e o estilo de vida. O uso de alguns medicamentos. E o estresse e a ansiedade. Então são fatores que podem acabar provocando aí a diminuição da produção de ácido no seu estômago. Como é que, como é que você sabe se você tem excesso ou falta de ácido? É, é possível saber isso? Né? Como descobrir isso? Tem algum exame que faz? Então existe um teste que você pode fazer na sua casa, né? É o teste do bicarbonato de sódio eu, depois eu vou postar aqui um link em que eu explico é, como você fazer esse teste na sua casa. Né? Então eu tenho um vídeo já que eu coloquei no meu canal do YouTube que eu explico. Você, pra, basicamente você vai de manhã em jejum, você vai pegar um copo com um pouco de água, coloca uma colherzinha de, de café de bicarbonato de sódio e aí você vai tomar. Né? E, e você aguarda, né? você marca o tempo e aguarda. De acordo com o tempo que você vai demorar para soltar roto, né? porque o ácido, quando ele encontra o bicarbonato de sódio, ele produz gases. Né, no, no vídeo lá eu explico como isso acontece, dou até um exemplo ali. Então você vai tomar sua mistura e vai marcar o tempo. Conforme o tempo que demora para você estar é, tá liberando gases do arroto, né, você percebe se você, a sua produção de ácido está normal ou não. Então eu vou estar postando aqui depois é, nos comentários o, o link desse vídeo para que você faça o teste. Então se você é, começar a rotar com menos de 2 minutos, vai indicar uma produção de ácido normal. Né? Se você for com mais de 2 minutos, é baixa a produção de ácido. E se você demorar mais de 5 minutos, aí é sinal é, é, é, que a sua produção de ácido está mínima realmente. E, e existe existe afinal de contas né, existe o problema de excesso de, de ácido no estômago né já que se falam um tanto nisso esse problema é, até existe é uma doença muito rara chamada síndrome de Zollinger Ellison normalmente associada a um tumor no pâncreas então é, existe sim em casos de pessoas que têm excesso de ácido no estômago mas normalmente são casos dessa doença, né? doença de zollinger ellison e que é um caso raro. Né? É, não é muito comum né? uma estatística de 0,6 pessoa por milhão de habitantes. Então, quer dizer, uma pessoa a cada 2 milhões de habitantes corre o risco de estar desenvolvendo essa doença aí, estatisticamente. Então, ela não é a regra, ela é a verdadeira exceção. Você fazendo o teste do bicarbonato de sódio, você vai poder verificar aí se a sua situação é de é, excesso ou falta de ácido no estômago. E a partir daí você conseguiu identificar a causa e você tá mais, é, fica mais fácil de você saber que linha de tratamento você seguir para eliminar a causa do seu problema. Para regularizar a produção de ácido no estômago, existem diversas técnicas naturais que para isso eu ensino no, no meu curso completo, né, no método da Deusa Zia. Então, lá eu explico é, uma sequência que você é, vai seguir né, durante quatro semanas. Então, eu explico as estratégias, é, por que você tem que seguir naquela sequência né, para ter um, um resultado melhor. Então, eu vou falando cada semana o que, que você tem que fazer é, para que você consiga ir eliminando as causas é, do refluxo de forma natural. Né, e recuperando a capacidade do corpo de produzir ácido e também de absorver os nutrientes, né, de fazer a digestão e absorver os nutrientes. Então, quer dizer, é, utilizando essas estratégias naturais, além de você resolver o problema do refluxo, você vai trazer ainda é, outros benefícios para a sua saúde. A é, Elisabeth Gonçalves está falando aqui, eu não sinto todos esses sintomas, mas eu tenho irritação na garganta, mas não sei porquê. É, Elizabeth, isso daí é, é bastante comum, então existem algumas pessoas, nem todo mundo sente todos os sintomas. Na verdade, é, a maioria das pessoas sentem alguns sintomas. É, quando a pessoa sente o é, um incômodo na garganta, é, isso normalmente costuma ser chamado de refluxo larimofaringe. Né? Então, às vezes a pessoa nem sente azia, nem nada, mas ela sente uma queimação na garganta é, direto. Mas isso é característica também é, do refluxo. Né? Só muda assim, a, é, varia a questão dos sintomas, tem gente que sente mais a queimação é, aqui na, na, na boca do estômago ou perto do peito, né? tem gente que sente mais na garganta, mas isso tudo é em função do refluxo. A Rosarito Gonzalez está perguntando, babosa é bom para estomatite? Sim, é, é, a babosa é boa para né, casos de gastrite e esofagite, ela ajuda na recuperação. E também é uma das estratégias que eu comento no, no método A né? Então lá eu explico qual a melhor forma de você estar utilizando é, a babosa na recuperação aí, é, do seu estômago, para que você consiga eliminar o seu problema pela raiz. Tem também um artigo completo aí no... No meu site, né? Então, se você entrar no, no adeusazia.com.br, você vai encontrar um artigo aí sobre a babosa, que também é chamada de Aloe Vera, tá, Rosalita? Se você quiser entrar depois para conferir, pessoal, então, é, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é, aproveita aí para estar escrevendo, enquanto é, eu faço as palavras finais aqui. Então, o que, que a gente viu? A gente viu que o ácido do estômago ele tem um papel importante na nossa digestão. A baixa produção de ácido no estômago provoca problemas digestivos e é associada é, à ocorrência do refluxo, da azia e diversos incômodos, né? aqueles arrotos, náuseas, é, má digestão. Isso tudo é sintoma de baixa produção de ácido no estômago. Então, se você... É, tem baixa produção de ácido no estômago ou se você tem dúvida se tem ou não, você pode estar tá fazendo é o teste né, que eu indico, então é o teste da acidez do estômago, eu vou estar tá colocando o link aqui do, do teste aqui nos comentários, já deixa eu aproveitar e já colocar, Está aqui, então é, coloquei aqui o, o link para quem quiser acompanhar, então é, tá aqui é o, o link do artigo completo, o link do vídeo para você fazer o teste de acidez no estômago e se você quiser é, aprender como resolver esse problema de baixa acidez no estômago eu recomendo que você conheça o método deusazia que eu vou ensinar para você é, em quatro semanas né, quais as estratégias que você tem que utilizar então eu vou explicando passo a passo cada semana o que, que você tem que fazer está tudo explicadinho ali no curso e se você tiver qualquer dúvida ainda durante o curso, você pode estar entrando em contato direto comigo é, para ir tirando qualquer dúvida que você tenha, tá ok? eu vou ficando por aqui e a azia.